Bande Guru padad Dandam Bhaktabindha Saman nita. Se Chaitana Prabhu Bande Nita Nanda Sahoditam. Sri Nanda Nanda Nanda Nanda Nanda vãncia, calpadoruha, shakepa, sindu, bebecha, patitaanang, paavuni, bebeishna, bebio, namo namah, mukankaroti, baacha, lang pangonglang, lang jatkepa, tamahang, bandhi, parama, anandamadhu, brinda, hoytu, siri, boypiya, hoy Shnavakti pade devi satva tvai namo nama nārāya nama skritta narum caiva narutam a mama devin swaraswati sankirtane kishno kathupadesha gauri patrasya prakāsa neca rakta guru bhakti yukto Bokti Pramodaksh jagod barunam. Deyam sada parivagna babish to doham. saranyam. Vita tiham panodoba de babad Bande maha purushati charuna revindam. Jatpa de bisporiji toquei me piquei para o outro e Sri Krishna Chaitana Prabhunitananda, ananda si gada daro gaurabhakta binda Sri Krishna Chaitana Prabhunita shya daita gala dhara Siva sadhi hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare ajan ulambita kanaka budhato Shankirtanay kapitaro kamalayu takshu Vishambaru dijabaru juga dharmapalo Bande jagatpya karu karunabhotharu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hari Ram Rāmu Rāmu Hare Hare Namāmi Gangi Tavapātipaṅkajam Surāsura irvandito dibharupam Buktiñca muktiñca dadasinitam Bhāvāna nasada naranam Ganga Taranga Ajata Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Nara Yunopriamananga Madhapuharam <coughs> Barana Sipurapati Bhajavi Shanatham <coughs> Bhagi Sajusho Badani Lakshmir, jashrachabhakshashi, jashastihide sambir, tvam nishinga maham bhaji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Chinta muni, pokora sadmosu kal pavicho Lakshad detesu sorubi, rovipaleantam Lakshishahasasasam mama sebbamavam Sebbamanam Govinda madi purusham, tamahambayam Chinta muni, pokora sadmosu kal pavicho Lakshad detesu sorubi, rovipaleantam Lakshishahasasasam purusham, tamahambayam Gaudiya Gostipati. Shri Sri Srila Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagat Guru diz: A nossa vida is for deve ser dedicada à busca de Krishna. What is the of our life? Qual é o significado da nossa our vida? A nossa, a nossa vida. Ela deve ser usada para procurarmos Deus, para procurarmos Krishna. Nós estamos em uh, incontáveis vidas, viajando pelo universo material. Nesta vida tivemos a benção de ter um pouco mais de consciência. Mas nós temos, e, portanto, temos que procurar quem é Krishna, mas isso não é suficiente. Ver o Dama Sagrado, entender os, os passatempos de Krishna, participar dos passatempos de Krishna, você tem que dar tudo. Essa, esse grau de consciência que estamos tentando adquirir agora não é, não é suficiente. Eu deixei minha casa com o desejo de buscar Krishna. Eu deixei meu pai e minha mãe eu deixei minha casa em busca de Krishna. Acredite ou não. Mas depois disso, quando eu vim aqui, vocês estão me dando dinheiro, fama, ah, e eu esqueci que o meu objetivo é buscar Krishna. Eu vou me ocupar de coisas materiais que vão me raptar gradualmente, dentro da ignorância, dentro da escuridão, no nome do Bhajana, esse é o grande perigo. Como alguns Brajabasas. Você se lembra desse passatempo? Nós discutimos isso na última Kartika. Gopigita. No Gopigita você pode entender que trata-se de uma busca. Nós não podemos dizer que nós estamos buscando Krishna. Nós somos os primeiros mentirosos. Não é tão importante assim para nós, buscar Krishna. Se a gente alcança Krishna ou não, ah, o que, que a gente tem a ver com isso? Nós não vamos dar prioridade máxima a essa busca. Nós precisamos de Krishna ou encontrá-lo ou morrer. Essa deveria ser nossa resolução. Ou eu consigo Krishna nessa vida ou eu abandono meu corpo. Eu não quero nenhum compromisso. Não quero nenhuma alternativa intermediária. Se você está sentindo separação, se você tem um pequeno bebê, se esse bebê abandona o corpo, eu vi um homem, ele enlouqueceu quando o filho dele morreu. Está também escrito isso no Bhagavatam com o passatempo de Chitraketu Maharaj. Chitraketo Raja, o rei Chitraketo, ele era o imperador do mundo inteiro, ele queria ter filhos, ele não tinha crianças, de acordo com o seu karma, ele não conseguia ter filhos, algumas pessoas não conseguem ter filhos, é como uma espécie de maldição de acordo com algum erro no passado. Mas Raja queria ter um filho de qualquer maneira. Ele não queria é, renunciar a isso. Ele dizia, eu preciso de uma criança, senão minha vida é um filho. Minha vida não tem sentido. E no meio, nesse meio tempo, Angira Maharaj, Angira Rishi, um sábio, veio, disse, ó oh, rei, como você está? Eu estou bem, mas eu estou triste porque eu não tenho filhos. Ah, eu vejo que no seu karma não tem, não tem filhos. Respondeu Angira, Muni. Como o pai de Gokarna de Maharaj, o pai de Gokarna. Maharaj quer esclarecer esses passatempos como é penosa a condição da alma condicionada, em primeiro lugar. E ao entender que a condição da alma condicionada é penosa, isso faz com que a alma se conscientize e busque Krishna, busque fazer o uh, parikrama, chegar até o santo. Você entende condições materiais, você sabe quanto é o valor de um apartamento, o valor de um carro. Você não precisa me dar conselhos sobre isso, porque eu sei que você entende o valor de quanto é uma terra de quanto vale o ouro, quanto vale o dólar, mas você não entende o valor do Dama Sagrado do serviço ao Vaishna, ao, a Krishna a Vaishnava, isso aí você não entende então o pai de Gokurna Gokarnadi ele queria ter um filho. E um sado estava numa floresta na beira de um lago, muito bonito. Então esse rei saiu de casa. Porque ele tinha uma, situa uma, uma, uma situação muito dolorosa. Ele se sentia triste sem filho. Porque aqueles que não têm filhos na cultura védica. Não é, é algo como uma superstição. Na nossa sociedade, as pessoas obedecem isso na sociedade indiana. Aqueles que não têm filhos, mas estão casados, se alguém vem de um quarto, eles não devem ver o rosto dessa pessoa. Eles acham que é inauspicioso olhar para o rosto de uma pessoa casada que não tem filhos. Então, este personal, essa personalidade que Maharaj está contando, o pai de Gokarna, ele dizia: Eu vivia a minha vida de maneira piedosa, religiosa, mas ninguém me respeitava porque eu não tinha filhos. As pessoas não aceitavam a água da minha mão. Então, que utilidade tem essa vida? É melhor que eu morra. Atma Devji Maharaj, eu acho que se chamava esse, o pai de Gokarna. E, então ele foi até a floresta e chorava pesadamente. É. E um Senyasi estava senhace nessa floresta e o Senyasi perguntou para ele, por que, que você está chorando? Eu não tenho filhos. Eu gostaria de ter filhos. Eu preferiria me morrer se eu não tivesse filhos, até cometer suicídio. E o Senyasi diz, eu posso ler o seu karma no seu rosto, nos, nos traços do seu rosto. Por sete vidas consecutivas, você não vai conseguir ter um filho ou uma filha. E então, por que você está então decidir que você não vai não vai viver? Então, Atma Devi disse que queria morrer naquele momento. Sannyasi, se você precisa me dar um filho, você tem poder espiritual, você adora Krishna. Caso contrário, eu vou cometer suicídio aqui agora. Então naquele caso, o Sanyasi ficou muito assustado, então ele pegou de dentro da própria sacola, pegou uma fruta e cantou um mantra e deu na mão de Atma Devi Maharaj, vá agora e dê a sua esposa esta fruta, o Maharaj está cortando um pouco este passatempo pois ele é muito comprido. Então, Atma Dev volta para casa e dá a fruta à esposa. Muitos fatos ocorrem, Maharaj não vai contar todos. E aquela fruta, por acaso, por um incidente, foi devorada por uma vaca, porque aquela esposa dele era muito cruel. Ela não quis aceitar a fruta. E essa vaca deu à luz um bebê, um menino. Um, um menino humano. Mas ele tinha orelhas de vaca. O corpo era perfeito. E era uma personalidade muita, muito elevada, ele era um grande devoto. Esse. Isso aconteceu em outras eras, obviamente. Atma Ji Maharaj, Atma Devi Ji Maharaj. Ele saiu em peregrinação, mas de, antes de ir, ele disse ao seu filho, tinha um menino que se comportava muito mal ali, que era uma tortura para o seu filho. E Atma Maharaj foi para uma peregrinação. E ele pergunta, Esta é a condição da minha família. Você é um sado. Seu filho, mais, meu filho, seu irmão mais novo, ele disse para o irmão mais velho. Ele é um filho terrível, ele está querendo nos matar. Ele está gastando toda a nossa propriedade com prostitutas. Yatma, David Maharaj, quis ir para a floresta, porque ele teve dois filhos. E o mais novo se comportava como uma entidade demoníaca, praticamente. Quando ele foi para a floresta, as, o, motivo, o primeiro motivo que ele foi para a floresta foi diferente. Então, na primeira vez, ele foi, queria se suicidar porque ele não tinha filhos. E agora, ele foi para a floresta de novo porque ele queria cometer suicídio porque ele tinha um filho. E o filho se comportava mal. Por quê? Por que, que eu tive um filho como esse? Você então veja a condição da alma da, da, da alma, da alma condicionada. Elas pedem uma coisa e depois falam: Não quero isso, isso está estragando minha vida. Não, não preciso disso. Você quer isso ou aquilo? Você quer criar problemas? A alma condicionada não sabe o que desejar, elas não sabem o que precisa ser desejado. Como você vai alcançar a satisfação? Como você vai alcançar a satisfação? Você pode dizer, você não sabe. Então, dessa maneira, a alma condicionada está sempre numa condição penosa. Elas pedem isso, pedem aquilo, o tempo todo, elas estão pedindo alguma coisa. Quando elas recebem alguma coisa, elas dizem, eu não preciso de nada. E vão pedir outra coisa. Essa é a condição da alma, da alma que está presa no, na ilusão material. Ela ignora que a nossa única propriedade é Krishna. E todo mundo repete isso, não é? Que a nossa propriedade é Krishna. Porque Chaitanya Mahaprabhu disse isso. Como, como eu consigo sobreviver sem Krishna? Mahaprabhu disse. Como que eu posso viver sem Krishna? É algo muito estranho. Eu deveria ter morrido e não morri. Mahaprabhu fala dessa maneira. Como sobreviver sem Krishna. Mahaprabhu diz, minha vida é como a vida de um inseto. Por que eu vou cuidar do meu corpo se minha vida não tem sentido, diz o próprio Krishna na sua forma como Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem essa busca tão intensa que ele diz, minha vida não tem sentido sem Krishna. O próprio Mahaprabhu pronuncia esta frase, e noite e dia ele mesmo chora. Alguém pergunta para Das Babaji Maharaj como nós podemos obter Krishna? Você pode me dizer isso? Das Babaji Maharaj disse: você tem que chorar noite e dia. Você chora por dinheiro, você chora por uh, mulheres, por família, por emprego. Agora é a hora de você chorar por Deus. Você só pode chorar por um único motivo: Krishna. Se você puder chorar por Krishna, noite e dia você consegue alcançar Bhakti. Não tem outro modo. Um homem de Shantipur, você conhece Shantipur? Ele veio até aqui para adorar Krishna, para fazer bhajana com a esposa. Ele quis encontrar das Babaji Maharaj, na condição de... Ele queria tomar vanaprasta, eu quero fazer. Bajana com minha esposa mas nós queremos tomar vanaprasta. prasta ah, e vocês todos vêm juntos? nós moramos separadamente ela fica lá e eu fico aqui porque já tomamos vana prasta e quem cozinha? ah, ela cozinha ela cozinha ah, e você cozinha você toma prachada com ela? perguntou o Gora Kishore e ela assim o que você tomou hoje de prachada. Eu comi brinjela frita, mung dal, várias outras preparações. Govinda Maharaj, Gaurakshara das Babas de Maharaj começou a rir. Como é que você sente interesse para mastigar esse tipo de alimento? Porque da. berinjela frita, Dal, você vai perder sua propriedade se você comer assim. Krishna é o único gosto da nossa vida, a nossa única propriedade. Confesse ou não. Se você acredita ou não, não me importa. Krishna é a nossa única propriedade. Então, Guru das Babaji Maharaj, Vai falar para ele Por que, que você tem interesse em comer tantas coisas? Você está perdendo sua propriedade Krishna não está com você ainda Então por que você se ocupa tanto em cozinhar tantas coisas Se você ainda não encontrou o tesouro da vida? Eu vi uma vez, disse Shambhava, Um rapazinho, um menininho Que abandonou o corpo ele era um pequeno, meu pequeno irmão, ele nasceu com uma tílaca marcada na cabeça e alguém matou aquele menino e minha mãe enlouqueceu, ela achou que ia morrer, então eu tenho essa experiência na vida de Shambhava. como uma mãe pode sentir quando um bebê morre, como uma mãe reage, como ela sente separação. Por um filho. Você não precisa me contar, eu vi, eu testemunhei de Xambaba. Então, esse tipo de separação, esse tipo de separação esse sentimento de separação, não vai, permitir, não vai fazer que você coma. Quando você sente essa dor de separação de um filho que você perde, tudo se torna veneno, você não quer comer nada. To e é isso que Mahaprabhu quer nos ensinar. Que os yeah, prazeres yeah, da vida okay, material, material, comparados à falta okay. que nós sentimos But de Deus, deveriam nos parecer como veneno. Genu, okay. Esse é um ensinamento genuíno de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. E por isso ele chorava e dizia. Quando eu vou chorar, falando o seu nome, eu não posso ver você, você é o coração dentro do meu coração, Mahaprabhu diz a Krishna. E depois disso, Mahaprabhu chora aos pés de lótus de Krishna, eu não posso suportar uma fração de segundo de separação jugaitam nimesheno chaksha shapha prasitam shunnaitam nirad sarvam govinda virahi you feel or i feel você sente ou eu sinto nós temos nenhum direito de falar de dizer ah eu deixei minha casa para buscar krishna porque você ainda busca prazeres materiais this kind of separation nós temos que sentir uma separação como essa. Uma separação profunda, uma relação profunda, uma sensação profunda. Somente assim nós vamos entrar em Vrindavana. Né? Depois disso, a questão de fazer parikrama, de buscar auspiciosidades, tudo isso na verdade funciona depois como Madhavendra Puripada, como Ishva Puripada, como Mahaprabhu, que ficavam um o tempo todo perguntando onde ele está. Eles, eles sim podem enxergar o Dama Sagrado. Se você tem esse sentimento, sim, você faz parikrama e enxerga o Dama Sagrado. Você enxerga que Krishna caminhou por aqui. Então, eu conheci muitos grandes sábios, de Shambhaba, eles nunca querem deixar Krishna, eles querem abraçar Krishna. Um sábio eu posso nomear, disse Shambhaba, o nome dele era Shurdas, Shurdas. Não era o Shurdas que estava vivo na época de Krishna, não esse. Esse outro surdaz que Maharaj está citando, também é um personagem muito importante. Ele cantava os santos nomes na beira de um lago chamado Chandra Sarovaraj. Ele era da Nimbarka Sampradaya. Ele viveu 125 anos. Ele cantava os santos nomes ininterruptamente. Ele não conseguia mais enxergar. Ele já estava cego. Ele tinha um bastão e ele ia com o bastão e dizia Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Krishna. A deidade que ele procurava tinha sido levada para o Gujarat. A deidade que ele procurava tinha sido levada para o Gujarat. Krishna era uma deidade de Krishna que segurava Govardhana que Madhavendra Puripada descobriu, lembram desse passatempo? Então, por conta de um ataque dos muçulmanos, ele foi transportado para este outro lugar. Maharaj foi lá quando ele era pequeno. Um, um sábio me levou lá de carro, muitos anos atrás de Shambhava, Govardhan a deidade que Madhavendra Puripada encontrou em Govardhana. É uma deidade de Aparayuga. essa deidade. Ele foi levado até lá. Antes de ter sido levado embora, ele estava neste outro templo, onde Balabacharya fazia seu serviço. E seu filho também cuidou desse templo, dessa deidade. E por conta desse ataque muçulmano, essa deidade foi levada para a matura. Mas o que nós queremos esclarecer com esta passagem de Shambhava é que aquele sado, o dia inteiro, ele andava com o bastão na mão dizendo Krishna, Krishna, procurando Krishna, procurando essa deidade. Ele não conseguia enxergar. Ele caminhava quilômetros, oito quilômetros, mínimo, ele caminhava todos os dias, sem falhar. Podia ter terremoto, chuva torrencial, qualquer tipo de calamidade natural, calor, frio, ele ia todos os dias. Ele tinha uma atração tão grande que ele ia batendo esse bastão no chão, Krishna, Krishna, Krishna Gopala. Por que ele ia? Para cantar uma canção diante de Gopala, da deidade de Gopala. Para fazer um kirtana. Para fazer um kirtana diante da deidade. Todos os dias ele ia. E Sinaji, essa deidade se manifestava diante desse cego. Eu tenho uma fotografia dele. Diz Maharaj. A deidade se movia e chegava até a beira da frente do devoto e se sentava com, se sentava com a mão no queixo, inclusive. E Gopala ficava escutando, é que lindo esse Kirtan né? A deidade saía do altar, se sentava na frente dele. Esse é o nível de amor que nós devemos desenvolver. Um dia, esse sadhu, Sur. Suda, surdas, um dia ele caiu num poço vazio, sem água. Esse, esse cego, esse sado cego. E ele gritou, Krishna, e imediatamente Krishna pegou ele. Imediatamente, imediatamente, na fração de um segundo, Estava caindo e chamando Krishna. Ele não disse, Krishna me salve, ele só gritou Krishna. E Krishna pegou ele pelo pulso. E tirou de dentro dele do poço, After pessoalmente. That, e, Krishna pego, e esse Surajji, so esse, Sur esse Sado, pegou o braço de Krishna. E, e Krishna respondeu: Por que, que você me pegou? Surdas disse: Porque no, você é Krishna. Krishna. Não, não, não, não, não, eu não sou boy. Krishna. Ele falou: menino Eu sou man. um eu menino, menino aqui menino da menino. vila. Não, não, senhor, você é meu Krishna. Eu não posso deixar você eu tenho certeza que você é Krishna ele pegou o braço dele e, e, a, e a deidade né? empurrou ele com força e fugiu e esse sábio começou a chorar você pensa que eu sou um velho fraco você pensa que eu sou um velho fraco que você derruba e sai correndo mas, mas se você puder fugir do meu coração aí eu vou acreditar que você é poderoso Se você conseguir sair de dentro do meu coração, aí sim eu vou acreditar que você é poderoso. Não adianta você me empurrar porque eu estou velhinho. Ele respondeu para Krishna. Prabhupada Bhaktivedanta costumava dar Harikatha explicando o que era o dama Sagrado, qual é a nossa maneira que nós devemos estar no dama Sagrado. Antes de fazermos o parikrama, Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava como devíamos sentir esse parikrama, viver este parikrama, agir. Então um dia Krishna e Balarama, nas na, na época que eles. De seus passatempos, como vaqueiros, como vaqueirinhos, eles foram para esse sábado e pediram água para um sábio. Por favor, Baba, você pode nos dar água? Manasiganga Manasiganga Ele Então existia esse outro sábio que no Manasiganga, de olhos fechados, assistia aos passatempos de Krishna. Um dia os passatempos desapareceram, deram um sentimento de separação, ele se jogou imediatamente na água por cinco ou sete, desde ele desapareceu embaixo da água. Um dia alguém descobriu que ele estava lá, ele estava vivo, ele não tinha morrido. Essas histórias com os Yogis na Índia são reais. Chaitanya Mahaprabhu nos ensina, Krishna nos ensina através desses passatempos. Mahaprabhu dizia meus olhos são como a estação das chuvas. Na estação das chuvas, nós descobrimos uma chuva incessante, uma chuva que não tem fim. Mahaprabhu chorava da mesma maneira, ininterruptamente. Ele era o próprio Krishna, mas ele nos ensina como fazer Bhakti, como alcançar Krishna, como encontrar Krishna. Krishna não é um brinquedinho. Se você faz um pouco de austeridade, você alcança Krishna. Não é assim, não é tão fácil. E é por isso que Mahaprabhu fala com, com Sukama Brahmacharya. Você pensa que só porque você faz austeridades você alcança Deus? Está cheio de demônios que fazem austeridades e, pena, e, e, e, e, e, e penas. Hiranyakashi Puravana, todos eles fazem austeridades. A, a, a austeridade de Hiranya é e não pode ser comparada com a de ninguém. E daí? Qual é o resultado que eles obtêm? Quem que se importa com as suas austeridades? Como você quer servir Krishna de maneira perfeita e exclusiva? Essa é a coisa mais importante. Se Yashoda amar vai falar, eu vou cantar os santos nomes de Krishna, e Krishna está cantando para tomar leite, ela fala, não posso ajudá-lo porque eu estou cantando agora. Primeiro você tem que dar prioridade ao Seva ou para cantar os santos nomes. Eu estou cantando os santos nomes para alcançar Seva. Eu canto para receber serviço. E eu recebo mais serviço e tenho mais vontade de fazer Mahamantra. Ma Essa é a resposta. Como um fator compensatório. Um leva ao outro. Um leva ao outro. O so humor de Chaitanya Mahaprabhu, nós dizemos que somos da Gaudia. Nós devemos primeiro so merecer pertencer à Gaudia Mata Transcendental. Este humor é o humor de Mahaprabhu, nós temos que segui-lo. Esse sentimento, esse humor. Mahaprabhu. A voz de Mahaprabhu Ou o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Às vezes eles engasgavam, começavam a chorar e não conseguiam nem dar Harikata Tantas coisas, tantos é, lindos passatempos Então esse sentimento de separação é muito importante Antes de realizar o Dhamma, nós precisamos Sentir essa separação extrema. Qual é a utilidade do Parikrama? Por que devemos fazer o Parikrama? Primeiro nós temos que entender tudo isso. Então, as gopis, elas estão procurando por Krishna. Eu disse isso para vocês, não? Está no Gopi Gita. Elas estão procurando pelo Senhor. E os Vrajavasis também estão procurando Krishna. Onde ele está? Onde você está, Krishna? Krishna, aonde eu tenho que ir e ver você? Muitas vezes Mahaprabhu fala isso no Chaitanya Charitamata, mas você abre, você não leu? Você é cego? Quando você leu não, leu, não entendeu? Quando o Mahaprabhu chorou e dizendo, onde eu tenho que ir, onde eu posso te encontrar? Kaha jau, kaha Onde você está, Brajendananda? Bra. Meu coração vai, to vai, to vai to espatifar. Meu coração vai rachar down, e quebrar. Não não você quebrar. Você não está me dando alternativa, Krishna. Krishna, Krishna me diga onde eu posso te encontrar. Ô oh, Brajavasis, onde eu posso encontrar Krishna? Diga onde eu posso ir encontrar Krishna. Brajavasis, me diga. Os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana, eles choram também dessa maneira. Hum, nós já estudamos o Gopi Gita o ano passado. Nós buscamos a floresta inteira, a noite inteira. Krishna, onde você está? Elas procuravam com dor no coração. Os também, como diz esse Kirtana. Oh. Belo Krishna, aonde nós podemos ir para o encontrar? Então, sob a guia de Chaitanya Mahaprabhu, nós temos que tentar realizar o que é o Dhamma. A razão pela qual Mahaprabhu não permitiu Jagadananda que Jagadananda fosse ao Dhamma sagrado. Porque Jagadananda não pode realizar o Dhamma de Vrindavana. Alguém pode dizer, por exemplo, que Jagadananda é a própria Satyabhama. As pessoas dão explicações. Sobre esse fato. Mas quando o Mahaprabhu diz, Jagadaranda fica bravo. Eu quero ficar sobre a guia de Radharani e você quer que eu vá para Dwaraka? Ele responde, eu gostaria de seguir Radharani. E você quer me jogar para a Dwaraka? Você vai dizer que eu sou Satyabhama? A Bhakti Pramod Puri também escreveu um artigo sobre isso. Essa é a razão secreta pela qual Mahaprabhu deu esse conselho para Jagadananda. Se você for, você terá que ir e ficar sob a guia de Sanatana, sob a guia de um devoto puro, a cada fração de segundo e Mahaprabhu também. Mahaprabhu pediu permissão, me dê permissão. Eu gostaria de ir para a Vrindavana. Eles pedem pra, ele pede para Sarvabuma e Raya Ramananda, falem com o Mahaprabhu, pedem para peçam ele deixar eu ir para Vrindavana, diz esse devoto, não? esse associado eterno de Mahaprabhu. E ele diz, você pode ir depois do inverno, então. Quando fevereiro, março, você pode ir, então. Quando fevereiro e março chegam, ele fala, você pode, então, espera o Haratayatra. Eles não querem deixar que Mahaprabhu vá para Vrindavana. E Mahaprabhu segue a guia dos devotos. E ele responde, tá bom, e vocês também não querem que eu vá para Vrindavana? Aí um dia, Mahaprabhu, depois que ele recebe a permissão dos devotos, ele vai para o Vrindavana. Mas Gadadhar Pandita Gadadara, corre atrás dele. No, I, I <coughs> e ele I diz, Gadadhara Pandita era I dharani nos passatempos de Mahaprabhu. Hum? E Gadadhar falou, eu também quero ir. Ele fala: não, você não vai vir comigo não. Eu não posso ir com você, eu vou separado de você. E vai. Ele vai até Katak. Well, e você resolveu... Você sabe o que, que é o é? sanyasi? Kshetra Sanyasya. Aqueles que tomam Kshetra Sanyas, eles não podem sair da cidade, em qualquer condição. Aconteça o que acontecer, existem sanyasis que tomam esse específico voto, de Kshetra sanyasi. Eles ficam ligados àquela cidade sagrada e não podem sair dali. E Gadigara Pandita, tinha tomado esse tipo de voto, então ele não poderia sair dali. E, e, e Gadadara respondia: então que o meu Kshetra Sanyasi vá para o inferno, porque eu quero ficar com você, eu não posso suportar ficar separado de você. Mahaprabhu queria ir para Vrindavana. E finalmente, ele vem até Navadvipa, toma banho no Ganges. Encontra com os devotos e vai até o norte da bengala para encontrar Rupi Sanatana. E de lá, ele decide ir finalmente para a Vrindavana, mas não faz. Ele, não, ele demora para conseguir ir para Vrindavana. Ele vai até um lugar chamado Kanai Natsala, acho. É um lugar onde as pessoas, onde tem um, um, lindas esculturas Baixos relevos dos, li, dos lilas de Krishna, dos passatempos de Krishna. Ele não conseguiu sair dessa cidade e chegar até Vrindavana. Ele voltou para cá. Ele voltou para Jagannathapuri. Gadadara chorou. Eu dei dor, eu fiz ele ficar triste, então eu não pude ir até Vrindavana. Eu fiz Gadadara chorar, então eu não pude conseguir alcançar Vrindavana, Dama. Então vejam como é difícil, ele até brindava no próprio Mahaprabhu. Não consegue. Foi uma facilidade. Um dia... Um dia... Um dia. De manhã cedo, as pessoas acordaram e viram que ele tinha desaparecido e ele tinha ido para Vrindavana finalmente. Sem contar para ninguém, ele foi buscar Krishna sozinho. Então o próprio Chaitanya Mahaprabhu foi para Vrindavana procurando por Krishna. E ele vai atravessar a floresta de Jarikanda é uma floresta num estado indiano chamado Bihar, o Mahaprabhu atravessa essa floresta cerrada cantando o Mahamantra e todos os tigres, os elefantes, os leões, os chacais se aproximam dele e ele abençoa todos porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio Krishna, Mahaprabhu é Krishna esse é o Siddhanta de Advaita Gosai Mahaprabhu, depois de tomar sannyasi, eu quero explicar como é o, o sentimento dele sobre o Dama Sagrado, em relação ao Dama Sagrado. Vou contar dois passatempos de Shambhava. Então, quando ele tomou o numa localidade chamada de Katwa, é aqui perto. Depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu manifestou uma lila de loucura. Ele corria de todos os lados, achando que estava indo na direção de Vrindavana. E Nityananda estava lá, Mukunda estavam lá. O Prabhu não escuta. Ele não obedece. Ele está enlouquecido. Servindo Mukunda Krishna eu posso atravessar o oceano material, ele dizia. E como um louco, ele falava em voz alta. Com a Danda. E Nityananda disse: Eu não posso parar, Mahaprabhu. Como eu vou conseguir fazer isso? Ele está com tanta prema, com tanto amor puro por Krishna, que ele agia como um louco. Ele não estava no estado normal. E Nityananda decidiu. Ele consultou alguns, alguns vaqueirinhos. Então, o então, Nityananda falou, olha, meninos, se Mahaprabhu perguntar qual é, é Vrindavana, para onde fica Vrindavan? Vrindavana, a para lá, ó. E os meninos falam, tá bom, tá bom. E Mahaprabhu vê aqueles meninos, ele pensa que são os gopas de Vrindavana. E ele sente essa emoção, essa bava. Ele sente que ele está em Vrindavana. E ele fica muito feliz. Ó, oh, vaqueirinhos onde está Vrindavana? E os, e os meninos obedecendo o Nityananda apontam um lugar contrário. E Mahaprabhu volta. Hare Krishna, ele vai cantando. E ele, para onde ele vai parar? Navadvipa, ele volta aqui. Ele chega no Ganges. Então a Adwaita Gosai com um barco está esperando o Krishna ali. Quando o Mahaprabhu chega, a Adwaita Gosai, ele vê a Dwaita. Você veio? Sim. Como é que você sabia que eu estava em Vrindavana? Como é que você sabia que eu estava em Vrindavana? Adwaita Gosai ri. Bem, você agora está na beira do Ganges. No Ganges? Mas Nityananda falou para mim que esse é o Yamuna. Mas Nityananda não está mentindo, responde a Dweita. Esse lado do Ganges é, é, é tocado pelo Yamuna. E onde quer que você está é Vrindavana, diz a Goshari. Então, a, a, a Mahaprabhu, então ele caminha como um louco procurando Krishna então quando ele atravessa a floresta os tigres os animais ferozes não podem feri-lo ele é o próprio Krishna no Bhagavatam existe esse verso muito bonito que em Vrindavana existe uma, uma, uma, um armistício entre os animais não há briga em Vrindavana o tigre e a corsa brincam juntos. E eu vi isso acontecer de Chambaba. É um milagre. Eu vi um macaco e um, uh, um bezerrinho brincando. Eu vi isso. O macaco brincava com o rosto do, do bezerro e o bezerro fazia essas, mexia a cabeça. Esse tipo de Brincadeira acontece eternamente em Vrindavana. Se você tiver olhos, você vê. Então, em busca de Krishna, como Mahaprabhu foi até Vrindavana, né, é algo que nós temos que entender. Esse sentimento, esse humor é que nós temos que entender. Se nós não entendemos ah, esse sentimento de que Chaitanya Mahaprabhu em busca de Krishna, de como ir para a Vrindavana, é inútil ir até a Vrindavana. Você vai ver o quê? Árvores e plantas e pedras. É isso que você vai ver. Essa é a Vrindavana é material. Existem 5.008 lagos. Radha Kunda, Shamakunda, por exemplo. Todos eles desapareceram. Existiam 5.008 lagos em, Vrindavanas, em Vrindavana. E agora existem pouquíssimos lagos. Algo como 500 sobraram. E eles também desaparecerão. Por quê? Por conta? Por nossa emoção material, por nosso desejo pela matéria. Os 500 lagos que sobraram também vão desaparecer com o tempo por conta dos desejos materiais da humanidade. Quando o Mahaprabhu alcançar Vrindavana, ele vai até Matura. Ele encontra esse Brahman, Sonaria Brahmana. Ele dança e canta com o Mahaprabhu. O Mahaprabhu pergunta: Você conhece algum devoto puro, algum Paramahamsa? Sim, meu Gurudeva é Madhavendra Puri Pada. De verdade? Você é meu Guru então ele presta reverências para esse brahma, né? esse brahma não fica com medo, você vai prestar reverências para mim? Você é meu guru varga, você é um discípulo de Madhavendra Puri, não, não fale assim, respondeu o brahma, né? você não pode prestar reverências para mim. Madhavendra Puripada, vem aqui, e ele tomou prasadam na minha casa, realmente? Então, sonaria Brahman, né? ele não era um Brahmana muito elevado. Esse tipo de Brahmana não é muito elevado. Então, na casa dele, Madhavendra Puripada foi até a casa dele tomar prachada. Aí ele falou, se Madhavenda foi até a sua, pa, a sua casa, eu também posso ir. Ele falou, olha, mas eu sou um Brahma caído. Ele falou, mas se meu Guru Varga veio até a sua casa e tomou prachada, eu também vou fazer. Eu não vou, eu não vou ficar é, tentando desmontar minha cabeça e ir contra o Guru Varga. Se meu Param Deva fez isso, eu também vou? Então, nesse meio tempo, Mahaprabhu, de propósito, tomou abrigo em Okrurgat, Como a Akrura, que vem buscar Krishna, na época dos passatempos de Krishna Balarama, para levá-lo até Matura. Então, eles vão entrar no Yamuna, os três entram no Yamuna Ele vê Krishna e Balarama dentro da água. Ele mergulha e vê Krishna e Balarama mergulhando debaixo da água. Quando ele sai da água, ele vê Krishna e Balarama dentro da carruagem. E eles falam, o que foi? Você viu algum milagre? Eles perguntam. Os mesmos meninos que ele vê na carruagem, ele vê que eles estão embaixo da água. Então, nesse lugar, Mahaprabhu vai até esse mesmo lugar. Ele fica nesse Akrugat. no caminho de Vrindavana, entre Mathura e Vrindavana. É no meio do caminho. Chama-se Akrugat. Xambaba está dizendo que foi lá muitas vezes. Por que Mahaprabhu fica ali? Porque as pessoas podiam perturbá-lo. Todo mundo poderia... Querer encontrá-lo. Ele queria ficar ali fazendo Lilas smaran, se lembrando dos passatempos de Krishna. E todos os dias desse Akru ele ia até vrindavana, né? na beira do Yamuna. O Yamuna faz uma curva ali. E diariamente ele ia ali. A Krura vê dois Krishnas e dois Balaramas, porque um Krishna e um Balarama nunca deixam Vrindavana. Então quando ele leva Krishna e Balarama para Matura, ele continua vendo que eles permanecem em Vrindavana, mergulhando embaixo da água do, do, do rio. Parênteses, para vocês entenderem. Então, pelo desejo de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa e Sanatana, os Goswamis, eles vão descobrir os locais exatos de passatempo de Krishna. Como diz esse Kirtana. Você esqueceu desse Kirtana? Você não entende? Como um papagaio. Se eu ensino algo para o papagaio, o papagaio só repete. Lembram? Eu vou contar uma história engraçada. Um homem, ele estava fazendo um bangalô, numa casa, num jardim, perto de uma floresta, no campo. E tinha um papagaio que respondia quando ele não estava lá. Ele ensinava o papagaio. Se alguém vier aqui me buscar, ele dava uma resposta. O papagaio respondia. Então, as pessoas achavam que ele estava ali. Mas o papagaio aprendeu aquelas palavras, mas ele não realiza o que elas significam. O papagaio pode vir aqui e te caçar. Vai embora desse lugar. Mas o papagaio não sabia o que isso queria dizer. Então, um dia o caçador veio e ele disse isso para o caçador. Ele olhou para o papagaio, olha ah, que papagaio bonito, esse papagaio deve ser muito caro. E o papagaio não tinha correia, ele era treinado. E o papagaio fala para o próprio caçador, olha, o caçador virá e pode te levar você. Ele pode pegar uma armadilha, vá embora, fuja, fuja. Ele, ele mesmo dizia isso para o próprio caçador, mas ele não sabia o que ele estava dizendo para o caçador. Entende? E um dia, o caçador veio e olhou para o, pacador, para o papagaio e falou, esse papagaio vai, vai, vai, ah, eu vou caçar esse papagaio. Ele pegou umas frutas e capturou, o papagaio voou, mas antes de voar ele disse, antes de cair na armadilha, ele disse, cuidado, o caçador vem e vai te, te, te capturar. E mesmo assim ele voa, vai e é capturado. Porque ele não entende o que so, ele diz. Story, you know. so, então, cuidado. As pessoas estão falando coisas, mas eles não falam através da própria realização espiritual. Ah, Prabhu. Ele vai até Vrindavan. Né? Ele fica embaixo de uma árvore de, de tamarindo. Em Emilitala. Somos primilip... Ele fica embaixo Quando, um da árvore cantando os santos nomes. Então um Brajabasi uma vez atravessou o rio e viu que um sannyasi muito bonito estava lá. Sannyasi? Que sannyasi que especial, especial? E prestou reverências. E ele disse uma coisa, ele falou, olha, para o Sanyasi, eu estava dormindo e no sonho eu vi like you. You. um Sanyasi como você, era você, eu acho que eu vi você, diz esse Vrajavasi so para Mahaprabhu. Eu atravessei esse rio e encontrei com From você aqui e daquele, a partir daquele momento, aí esse Vrajavasi não voltou mais para casa. O nome dele é Krishna Das. Krishna Das não foi mais embora. Ele não voltou para sua casa com sua esposa, com seus filhos. Ele ficou o tempo todo com o Mahaprabhu ali. E Krishna Dalas, Sonodya Brahman, They eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar o Mahaprabhu. É um tipo de líder. Onde está o Vrindavan? Então, a Mahaprabhu sempre queria enxergar os passatempos de Krishna. Ele foi em todos os lugares dos passatempos. E, esse, e as vacas seguiam Mahaprabhu. Elas corriam na direção dele para lembrar o corpo de Mahaprabhu. Ou as corças na floresta vinham até ele. E ele se sentia, ele sentia prema quando isso acontecia. Eles sabem que é Krishna de novo, que voltou. É Krishna ou não é? É algo único. E quando Mahaprabhu vai em, lugar, em diferentes lugares, todos lugares Depois disso, e naquele momento as deidades não estavam que elas tinham des desaparecido, porque as deidades foram depois redescobertas pelos Goswamis. Então na época de Mahaprabhu, muitas deidades estavam escondidas embaixo da terra. Gopal Bata Goswami descobriu, Radharaman. Gopinatha descobriu foi descoberta por Madhupandit. Sanatana Goswami descobriu outra deidade. Isso nos inspira, não? O Senhor se manifesta e brinca com os devotos. Ele come chapati das mãos de Sanatana e diz: "Está faltando sal. Você tem que, você tem que arranjar sal. Você é o próprio Deus". Responde Sanatana: "Hoje você vai pedir sal, amanhã você vai querer açúcar. Como é que eu vou arranjar? Eu sou um mendigo." Se eu arranjar sal, você não tem objeção? Se, você arranjar, se eu arranjar sal, você não objeto? Você não vai ficar bravo? Não, claro que não, Krishna. Se você arranjar sal, eu ofereço para você. Se você ouvir essas relações de Krishna, das deidades de Krishna com os devotos puros, você enlouquece. Elas são lindas. Mas o parikrama não é algo tão fácil. Com esse sentimento você deve fazer o parikrama. Você tem que ter uma unicidade entre você e Vrindavana, você tem que se sentir uno com Vrindavana, caso contrário, o parikrama não é efetivo. É por isso que é aconselhado por Bhaktivinoda Thakur num kirtana. Goranga Mahaprabhu, onde quer que ele estivesse. E eu também, diz Maharaj, fazia, fazia como Mahaprabhu. Eu seguia o devoto puro ao fazer o parikrama. Aqueles que são os Vrajavasis, somente eles podem mostrar. Brindavana. Somente o Vrajavasi pode mostrar Vrindavana, como Sanatana Rupa, eles não nasceram lá, mas eles eram os verdadeiros brajavasis Porque o devoto puro é Vrajavasi. Eles podem me permitir me fazer enxergar a verdadeira Vrindavana. Não é só viajar, travia, viajar, tirar foto. Fui lá. Não é assim. Essa é a instrução do Shastra, se você está interessado como Mahaprabhu de tomar o darsana de Vrindavana, né? sim, você pode ir, mas sob a guia de Rupa e Sanatana, dos verdadeiros Vrajavassas. E para isso, o seu dinheiro, o seu poder não, não, não é necessário, você não precisa de, dessas coisas no, no Dhamma transcendental. So Muitos reis party. muçulmanos tentaram destruir Vrindavana. Eles queriam mudar o nome de Vrindavana. Eles queriam chamar Vrindavana de Maminabad. Eles queriam tirar o nome de Vrindavana, mas Vindavana eles não sabem que Vrindavana é uma localidade eterna. Ninguém pode transformar Vrindavana. Vrindavana é eterna. Como eles poderiam fazer isso? Eles não têm concepção clara sobre o que é o Gama Sagrado. E o que falar de Mahaprabhu? um príncipe muçulmano uma vez, e seu ministro, eles quiseram ir para Agra, de Delhi até Agra, num cavalo. E o príncipe perguntava, de que lado nós temos que ir? Se você for desse lado, você vai ter que ir através de Vrindavan que é um lugar milagroso, tem muitos sados que sabem magia lá. se você for nesse caminho, você vai para Agra, e o príncipe, ele era filho de um rei muçulmano, ele falou, não, eu vou por aqui, você quer ir por aqui? Sim, eu quero ir por aqui, eu estou interessado, eu quero ver Vrindavana. Quando ele entrou em Vrindavana, ele viu a beleza da cidade, ele parou o cavalo foi diante do Yamuna, bebeu água. Que sentimento milagroso, excepcional. Encontrou alguns sadhus vestidos somente de copina, com paninho em volta da cintura, cantando uma rama Hare Krishna, Hare Krishna. E depois disso, o ministro foi embora. Eles atravessaram a floresta de Vrindavan e se perderam. O príncipe foi atraído pela, pelas belezas de Vrindavana. Eles se perderam, cada um foi para um lado. Esse príncipe abandona tudo e fica em Vrindavana. Ele nunca mais volta para o reino dele, do pai dele. Ele ouve de alguém que ali Krishna brincou. Eu posso ver Krishna? Sim, você pode ver Krishna. O sábio respondeu para ele. Ele acreditou. Eu também, eu também posso ver Krishna, sem ver Krishna, eu não vou embora daqui, ele disse, ele tomou decisão, sem enxergar Krishna eu não posso, eu não posso ir embora, Krishna brinca por aqui, alguém disse para ele, eu posso ver, sim, você espere, cante uma mantra, ele acreditou, porque o Sadhu e o Sanyasi, eles falam a verdade. E ele nunca mais saiu dali. Ele comia frutas e flores, comia chapati. Ele se transformou num mendigo. Ele procurava Krishna como um louco. Alguém disse para ele, você pode ver Krishna em Govardhana. E ele foi. Ele queria entrar no templo. O Pujari não deixava ele. Para você é um muçulmano. Você não pode permitir que você entre aqui. Ele ficou do lado de fora Eu vou ficar aqui Govardhana. quem sabe que um dia Krishna saia do templo Você não deixou ver Krishna no altar Mas quem sabe um dia ele saia a passear aqui fora Ele ficou ali Um dia realmente ele teve a visão de Krishna O nome dele é Raskhan Eu posso mostrar para você o Samadhi de Raskhan Até hoje em, ele, ele escreveu livros muito importantes que hoje fazem parte de sílabos sílabos universitários ele era um príncipe muçulmano que se tornou um devoto do senhor e na universidade de Agra eles, eles eles analisam seus livros os livros que ele pôde escrever através dos seus sentimentos diretos Nós temos que ter fé que Krishna nós veremos hoje ou amanhã. Oh, quem pode ver Krishna? Não tem garantias? Porque eu vou gastar meu tempo no Bhajana. Se você tem fé firme no Guru no Vaishnava, você deve acreditar. Se você vai parar de acreditar, qual é a utilidade do Bhajana? é uma garantia. Se não existe uma garantia, por que, eu vou deixar, por que eu deixaria meu pai e minha mãe? Meu pai e minha mãe de chambaba eles abandonaram o corpo sem mim, mas eu acredito. É possível encontrar Krishna nesta vida. Você não deve esperar a próxima. Por que, é que você vai esperar? Por que, é que você vai arriscar? É possível. Existem muitos casos de pessoas que viram Krishna. Posso falar de um por um. Agvar Bassa. Você já ouviu o nome de Agvar Basa? Ele era outro rei muito importante, um rei muçulmano em Delhi. Ele era muito... Uh, ele era muito... Ele amava muito os, os Vaishnavas puros. E ele jogava fora todas as roupas importantes que ele tinha e, e ficava com, uns, com umas roupas furadas e, e mendigava, envrendava Uma de suas esposas, wife. o nome dela era Jodabai. So ele tinha muitas one esposas, wife, uma delas Jodhavai. chamada Jodabai, I mean. o nome em hindu. Got the of Krishna. Essa esposa desse rei muçulmano ela teve o darshan de Krishna. Então ele se aproxima de Sanatana Goswami e diz: Goswami, eu gostaria de lhe servir, mas eu não preciso de nada. Deixa eu lhe servir de alguma maneira. Mas Sanatana Goswami respondia: Eu não preciso de nada. Alguma coisa você precisa aceitar, Sanatana falou, eu vou, então, arruma essa escada, eu desço dessa, dessa colina e Eu vou explicar essa, essa localidade amanhã. Hoje eu só vou tocar esse ponto, é um lugar muito alto, onde está o templo original de Madana Mohana. Sanatana Goswami dizia, todo dia eu desço por aqui para o Yamuna, para beber água. E essa escada está quebrada. Será que você não pode reparar? E o rei falou, nossa, eu sou um rei. Eu sou um rei, eu posso dar qualquer coisa. Ele vai pedir para eu, eu arrumar um degrau de escada? Se eu posso fazer isso, esse é só o meu serviço? Eu posso fazer o que eu quiser. Como Bali Maharaj, quando Vamanadeva pede três passinhos de terra, ele fala, só isso você vai pedir? Sua perninha pequenininha, posso te dar um continente? Um país? O que você quiser? Não, não, não. Eu só quero três passos de terra. Você não entende seu próprio auto, seu interesse pessoal, Bali Maharaj diz para ele. Você é um menininho. Você não tem consciência do que você poderia pedir para mim. Responde Bali Maharaj, você não tem interesse pessoal. Eu quero te dar um continente. Um país inteiro. Não, eu não preciso, eu só preciso de três passos. Eu vou te dar algumas vilas, não, eu não quero. Eu gosto de dar cavalos, elefantes, rainhas. A filha de um rei. Não, eu não quero. Eu quero três passinhos de terra. É isso que é eu preciso. Se você puder dar, você dá, senão eu vou embora. Ok, ok, ok, então eu te dou. E Shukracharya fala, não dê nada, ele é Vishnu, não dê nada, ele vai tomar tudo de você, Bali Maharaja. Então tem muita sorte forte, se ele é Vishnu, então eu vou doar para ele tudo que eu tenho. Eu pensei que ele fosse um menino brahmana. Né? Agora que você falou que ele é Vishnu, eu vou dar tudo, 100%. E Shukracharya fica bravo com ele, seu tolo, você vai passar por cima da minha ordem. Ele é Vishnu, ele vai tirar tudo que eu fiz você conquistar. E Shukracharya vai dizer, você vai perder todas as suas propriedades, seu tolo. Ele amaldiçou o discípulo, Shukracharya, o um guru dos demônios. E Bali, ele aprende de seu avô para da Maharaj. O guru original de Bali Maharaja é Pralada, por isso ele alcança o sucesso. Não é qualquer um que pode alcançar a benção que Bali Maharaja alcança. Vamana vai dar três passos e vai né, abarcar o universo inteiro. Muito bem, voltando ao passatempo deste rei que pergunta para Sanatana Goswami o que ele precisa. Ele fala, olha, conserte o degrau dessa escada. E fala, mas olha, eu sou um rei, você está brincando comigo, você vai me dar um seva tão insignificante. É Esse é o meu serviço? Ele pensa, ele não fala isso, mas ele pensa, é isso que ele vai pedir para mim. Sanatana Goswami pode, pode realizar, ele está tendo uma reação de falso ego. Aquela escada está quebrada. É lá que eu vou tomar banho, veja, quando Agbarvas olha para a escada, daqui, depois que Mas Sanatana Goswami aponta para a escada para ele, ele enlouquece, ele mostra as opulências de Vrindavana para ah, congelar seu falso ego, você está vendo aquela escada? Olhe para ela e a escada se transforma, quando ele olha para a escada ele enlouquece, ele vê a Vrindavana transcendental, ele começa a chorar, perdão, perdão, existem tantas joias nessa escada, nos degraus dessa escada, que se eu vendesse todo o meu reino, se eu vendesse o meu país, tudo que eu controlo, se eu vendesse todo o meu, o, meu, o, meu, o meu país, eu não poderia arranjar uma das joias que estão incrustadas nessa escada. Eu falei com falso ego, me perdoe, e hoje o meu falso ego se foi. E você me mostrou quem é Vrindavana, o que é Vrindavana? Agbar era um rei muçulmano, mas pela misericórdia de Sanatana, ele pôde ver a verdadeira Vrindavana. A Vrindavana transcendental, que está encoberta por Maya. Ela é feita de tintamani não? Tomorrow, I can Amanhã nós vamos explicar mais. Hoje o tempo terminou. time I have You have to go with me mentally to Bindav. When I'm speaking now, you have to feel that you are in Bindav. Then you can come out successful. I can go on Olha, parece...